acabou que não deu para eu gravar o um vídeo do outro dia, né? Mas assim saiu bem mais espinhas, muito mais espinhas. É, mas também saíram alguns folículos que não mais é Qual a diferença, né? A espinha interna você sente ela é, antes dela sair. Então você já senti alguns nós, meio que já sabia que em alguns pontos tinham um, é, espinha interna. É, já o, o folículo, né? Ele só inflama, inflama e dói. Ele não vem com um carocinho inflamando lá de dentro e depois sai não. Entendeu? Ele, só, ele, só, ele basicamente já inflama é, Nossa, não pego o chão de passar ali na câmera é, Enfim, mas é basicamente isso, foi basicamente isso no, uh, Pra quem acompanha, eu adico pra vocês, tá? Acompanha lá no Instagram, porque lá eu consegui postar o outro dia Por aqui uh, no YouTube, eu não consegui gravar por tempo mesmo uh, Mas já, já segue lá no Instagram pra ficar acompanhando, né? Pra você não perder mais E foi basicamente isso que aconteceu Eu perdi as contas de quanto, quantos pontos de inflamação tinha na roxa. É, eu não fui responsável que, que não, não de vir aqui na rotina do logista. É, eu sei que eu acho que isso ia secar, mas era muita inflamação é, de uma vez só, né? Então, mesmo que eu acho que eu secasse, ele não, não seria responsável da minha parte. É, ela passou um, uma tomada panfacteriana e aí é, eu fui usando a logia de raça da noite, né? Secou, secou, alguns bem rapidinho, outras reclodiram mais, porque eram mais profundas do que imaginavam. É, e com isso, assim, ficou muita mancha aqui no rosto, né, muita mancha de inflamação, que eu tenho falando, né, sem falar qualquer coisa é, de, de pelo, mancha, vem também mancha, E né? é, eu estava procurando um tratamento, fazendo peeling, né, eu com vocês peeling, com o ácido glicólico da Rhinode. É, só que aí para acelerar o processo só com um pouco de pressa porque com ácido clorobicólico eu estava no estado sim é, só que ele leva um tempo né ele é a concentração caseira então ele é para você utilizar em casa então ele é mais seguro então tem a concentração menor é, e por isso ele vai levar um tempo e eu, ele vai levar um tempo maior para tirar as manchas etc e eu não queria agora esse tempo então eu fiz o peeling é, com ácido glicólico também só que a concentração de 70%. Tá? Isso só pode ser feito com um profissional, porque é bem perigoso, tá? É muito perigoso. E ficou assim. Ó. Então foi basicamente isso que eu fiz, para acelerar o processo. E vou continuar assim que escamar, né? Que vou utilizando o, o ácido hipórico da linha da dele. Né? Que é praia desacelerada, né? só pra vocês entenderem, desacelerada, porque eu que é praia, certinho, e vou tá utilizar o aço o aço código da porque foi só uma sessão, não vai tirar tudo, vai dar uma melhor lógico mas vai tirar tudo, e uh, aí o resto eu tiraria com o um aço, com o um aço do código da Rimonde mesmo, caso tá bom? Uh, só para vocês ficar ciente do que eu consigo, o aqui tá? Então, essa munição aqui, ó. Isso acontece também com o pele com o ácido da rinodeira, Ele cria manchas, a pele morta, né? Aparece manchas tão E depois ele escama. Acontece também com o ácido da vinadeira. Só que lógico que com a, o fator, com o, é, a concentração 70, isso é bem mais rápido, né? Então a dia cerca de um mês, um mês e meio aí no tratamento com o ácido glicôli. Ah, aí depois eu volto para mostrar vocês como é que está. Tá? Amanhã eu volto a saber como é que tá, como é que ficou e gente vai acompanhando esse processo todo dia a dia. Tá? Se não segue ainda a página, segue lá na página de quem não dê, porque lá realmente eu, eu apoio o diariamente. E aqui eu vou juntando os vídeos, né? Ao mesmo tempo, para ficar uma coisa mais detalhada. Tá? Então, se quiser em tempo real lá, é, segue a página, tá bom? É quem não a arte, sim. A arte, como, como uma queimadura, ele arma como uma queimadura, como todo, todo é, periquímico, né? ele arme pra caramba, tá? uma só que depois é, você passa, ele ainda passa um tempinho, são assim, 10 minutos ardendo, mas depois é, é um ardidinho normal, igual o uso do açúcar e código da renda, depois passa mais baixo. Ele vou continuar o tratamento com açúcar e código da renda, lógico, né? depois que ele termina o processo de escamação, mas é, talvez seja necessário um, é, outra sessão do, do Asco Sargento. É, ela, na verdade, pediu cinco sessões. Mas como eu faço isso exatamente ficar eu não queria fazer as sessões, né? Mas vamos ver quantas vão ser necessárias. E aí vocês vão acompanhando comigo. E. Acompanhem comigo de preferência lá pelo, pelo nosso Instagram, tá bom? É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.